De que vale a vida se eu não tenho a sorte, se a alma é fraca, pra que corpo forte? E pra que sorrir? Se não há esperança, de se ver surgir. O dia da bonança No da carne, Tem sabor do sangue E sentir-se como um barco Atolado em banque A poeira pura me sufoca E ainda vem você Pra me mandar calar A poeira pura me sufoca Pra me mandar calar e chuva atrás do vento Desrapeando a maré Pra acabar com a dor do mundo A dor de quem Deus tem fé E a chuva com o vento Vem pra me fortalecer Me faz das amarguras esquecer Me faz Me faz das amarguras esquecer e chuva traz do vento, e sabia na maré pra acabar com a dor do mundo, a dor de quem Deus me fé. E a chuva novinha vento vem pra me fortalecer, e faz das amarguras esquecer. Me faz, me faz das amarguras esquecer. Se vê surgir o dia da bonança Do ferido da carne tem sabor do sangue E sente-se como um barco atolado em um A poeira pura me sufoca E ainda vem você pra me mandar calar A poeira pura me sufoca E faz das amarguras esquecer A poeira a pura poeira... para curtir é